Resident Evil 2 Remake, estamos jogando com a Claire no lado bento, esse é o modo insano ou hard, primeiramente o caverninha vem lhes pedir para que compartilhe o vídeo, somente assim poderemos alcançar novos cavernistas, e o que, que acontece, rapaziada, olha quem tá aqui já esperando pra balada, é o Botinelson, tio. ó, ó, dando socão e tudo mais, tio. a Lop já caiu no chão, pelo menos quebramos o tornozelo de aqueles dela, rapaziada. O Caverninha vai dar a granada do lanche nesse loquinho aqui Porque ele é faixa preta Para com mordidas Ai O hard é assim, tipo, Se você compartilhou o vídeo, compartilhou Se não compartilhou, já não compartilha mais, por quê? Ação e não diversão Ó, pegamos a perninha Triceratops Vamos pegar aqui a granada grega Beleza Ca Cai pra dentro Put Nelson na pesquisa incrível caso consiga... Caso a gente consiga sobreviver Beleza Com esse mesmo sentimento de derrapar Vamos simplesmente andar Porque o Leaking o Já quer nos butinar, Rapaziada Beleza, aqui fora os caras esperam pra jantar hein? Ó Beleza, mano, Marvin, você viu, né Ele Já tá com o oh, garfo e faca na mão Mas Vamos rápido Porque os lock descem pra balada aqui embaixo O que que acontece? Já tá com o riba no bolso Vamos dar um VAP, VAP, Beleza, rapaziada, já estamos de volta aqui Com a Claire Benta Vamos simplesmente pegar umas munições De submetralhelson Colocar no bolso da Claire e sair fora Por motivos de não termos muitas munições oh, Rapaziada, o Butinelso já chegou dando soco e tudo mais, hein Oh meu Deus, eu tô com o lança granelson Be Beleza, o caverninho esqueceu um zumbi ali Acho que vai ser útil Bico desse esse zumbi aqui, vamos, vamos atacar o, a granada do lanche nele. Assim a gente pode sair fora e ter certeza que esse lock foi queimado até o talo. Com esse mesmo sentimento, vamos colocar a perninha Triceratops dentro e abaixar essa estante. Pera, será que tem como já mover isso aqui? Aí seria massa, hein? Ação e diversão. Vamos, vamos tentar a sorte. Mais uma, mais uma, Claire. É, já movemos, tio. Ah, foi lindo. Pela ódio. Tranquilo. Beleza, agora o Butinelson tá na pesquisa. Será que ele tá lá em cima? Foi lindo. Oh, meu, tá. passamos tranquilamente. Tudo na tranquilidade. Ó. Oh. Sem música de Butinelson. Oh, meu Deus. É a primeira vez inédito na caverna isso, hein. Oh, meu Deus. Já tem música de Butinelson, eu acho, hein. Ó. Oh, vamos os lock aqui. Deitamos um lock. Oh, o o jogo já? Rapaziada, <risos> é, não adianta. Ele tem que deitar, tem que deitar. <risos> Deitamos um lock. Então, o Butch Nelson já tá na botina. Será que ele tá pesquisando? Butinel Nelson tem altos modos. Tem um modo desconfiado. Tem um modo estou te procurando, mas não sei onde você está. E tem um modo, você está ferrado e butinado. Vamos ficar ligado. Rapaziada, vou ter que matar esse loco aqui Por motivos, ô oh, meu Deus, eu não peguei a faquinha Aí, ju... aí zoa em jogo Rapaziada, não sei se você morreu não, hein Rapaziada, você deve pensar O cabelo gastou tiro pra... Não morre, não morre, não adianta Beleza, temos uma... a granada do lanche aqui Se precisar O jogo, pega esse negócio em jogo Se precisar A gente já tá ligado Ó Caixa benta do amor Tem uma faquinha aqui eu outra aqui lá embaixo O que acontece? Vamos ficar espertos, primeiramente O jogo, onde é que você tá me levando, Claire? Meu casa Ó oh, o só o Eu falei, não morre não, tio Onde é que tá esse Loki? Será que ele vai reto, tio? <risos> Quem disse que vai reto, tio? Ô oh, louco, rapaziada, foi Foi perfeito, porque Passamos o Buti Nelson, Passamos os zumbis Agora a gente tem que simplesmente usar a engrenagem Lá do outro lado, tem uns zumbis Locks aqui, se arrastando Mas é bem mais fácil de desviar dos locks Tá tomando solzinho de boa, tranquilo tem, mais, tem, tem que passar por trás Não confie, tio Se tem um jogo que eu recomendo Você não confiar é esse aqui, tio ó, Bica dentro De buenas Rapaziada Agora Pera aí, peraí, será que tem três espaços? Tem três espaços, Oh, meu Deus Já derrapa pra dentro, então pega a Pecinha de volta Já a usaremos Lá em cima Sem música de butinel Se a gente despistou ele legal lá naquele labirinto grego Mas daqui a pouco ele tá aí, viu Ó oh. A gente já manda esse daqui. Tranquilo, rapaziada. Somente nos resta usar a pecinha pequena para dar as 18 badaladas do sino. Para com essa artimanha de derrubar o mesmo. Rapaziada, a gente vai derrubar o sino, vai dar 18 badaladas no sino. A gente faz, mete todas as engrenagens. Às três da tarde, precisamente. às três da tarde? Aí, ó, oh, ó. Oh, olha aí. Olha a astúcia. Faltar três segundos para as três da tarde. Ó, oh, ó oh, o sino. Aí a gente tem a caixinha. Rapaziada, hein? Evil, hein? Beleza, rapaziada. Onde é que é o negócio? Não tô lembrado, não. Rapaziada, porta? Porta, sim. Beleza, o caverninha tá totalmente muito desqualificado pra fazer essa parte, hein? Tem uma porta aqui. Vamos simplesmente pegar. Okay, tem que é item aqui? Pobre. A pavoreta, às vezes, é sempre bem-vindo no bolso da Claire. Beleza. Temos dois tiros aqui de granada do lanche. Agora, saindo ali fora, a gente já vai ter que ficar mais esperto, hein? Pegamos a, a última caixinha. Ó. Beleza, o só vai estar na pesquisa, com certeza. Obtenha o cartão de acesso da garagem. Beleza, tem um zumbizinho aqui. Se o Butines estiver voltando, a gente se ferrou. Se ele estiver vindo, a gente tá tranquilo. Pai, eu acho que ele tá vindo. Acho que é isso mesmo. Tranquilidade. Beleza. Rapaziada, tem Loki aqui, tá? Não fique feliz. Rapaziada, chegamos sãos e salvos, sem ser bicado e tudo mais. Deixamos somente uma faquinha lá na, na biblioteca. Foi! Faqui, as faquinhas nesse game são super importantes, hein? Para com os chefes e tudo mais. Mas, é o que tem. Rapaziada, vamos bicar o, o salvamento ali. Porque o caminho adorou a forma com que ele passou ali. Papi! Beleza, já estamos de volta com o Claire. Vamos dropar os itens no baú. Que não serão utilizados de momento O que que acontece Com os mesmos sentimentos Mágicos E cavernísticos O Botinélcio está na pesquisa ainda, hein Ó, Essa parte aqui, somente jogaremos com a Claire hein? Na parte do Leon Simplesmente não tem Eles Vamos examinar A caixa grega E pegar um componente, Bento a Segunda caixa grega <risos> E o segundo componente grego Agora deixaremos já no painel Rapaziada, aqui a gente vai ter que dar uma de eletricista O que que acontece? Pera aí, jogo Como que era o negócio mesmo? Acho que era uma parada assim Cai pra dentro Pega o cartãozinho já Esse cara é forgado E vamos putinar logo esse lock O cabineiro não tá curtindo nada, hein O é isso? No neighborhood Você vai encontrar bem? agora Eu Se você Estúpido, Se você não coisa Eu poderia deixar você Beleza worry, Sherry. Estamos de volta. Ó, já pegamos o bonequinho. Vamos examiná-lo. E ver que atrás contém um item misterioso. Beleza. Pecinha mágica. Tranquilamente. Agora a gente cai para esse puzzle aqui. Beleza, o caverninho vai ter que simplesmente usar toda a sua capacidade cavernal aqui. Porque esse código é chatinho, tio. Oh, meu Deus. Beleza, não, acho que não é nenhum desses daqui. Pode ser que é isso aqui. Peraí, peraí. É assim não jogo? Oh, meu Deus, rapaz, o jogo me ferrou, hein? O <risos> oh, jogo pilant. Rapaziada, esse código é chato, tio. Oh, meu Deus, tudo isso pra pegar uma tesoura, pra arrancar um pedaço de papel velho da parede. Ô oh, meu Deus. Suspense, hein. Sabe, aí, tiazinha? Oh, meu, faltava 2 milímetros. Don't run. Tá falando pra ela não correr, hein? O cara é chato, Sinistrão, rapaziada O tiozinho está por aí na casa Beleza, aqui é a saída Mas de momento não temos a chave Vamos então vasculhar E tentar zoar Aquele tiozinho pilando oh. Mas é, o cara curte umas músicas de boa E é doidão, hein Vamos se ligar. Os cara que é curte Rock é tranquilos. Os cara que Cutie Oper. Vamos com esperto Where you going, Sherry? I told you to stay put. You need to learn to listen. Leave me alone. Just please. Time to teach some manners. Ah! Ai. Ah! You little Rapaziada, queimou hein, ardeu pai, acho que tá nervoso hein Oh louco! peraí Acho que tá nervoso mesmo Beleza, vamos se esconder aqui Rapaziada, pegou a game over, tio Já janta ela Tá vindo, hein? Tá vindo, ó, ó Ai tudo over now. Doors locked. O lock fechou a porta. Where are you? Show yourself! I know you're in here. The longer it takes me to find you, the worse it's gonna be. <sighs> Eu não sei onde, onde que o Loki tá, hein? Oh God. Oh, <SILAR> é oh, oh. Oh, oh God. Ô louco! Rapaz, vaza. Vamos ficar aqui no cantinho e esperar esse Loki Ah <SILAR> Essa é a sua última chance! Show yourself Agora! Rapaz, ele A chavinha, hein? Chavinha do amor. Aí vai lavar o rostinho? O que que acontece? Vamos pegar a chave desse tio. Vai lá, na moral, na amizade, ó, chega derrapando É tio, tá de boa Seu banheiro é legal, é bonito, gostei Oh, louco <risos> Rapaziada, não curtiu não, hein Beleza, vamos sair, na humilde Ó oh. Deixa esse Loki pra trás, tio Dentro da casa dele Calma aí, tiazinha Calma Tranquilidade, tranquilamente Fecha essa porta, isso, taca a chave nela, né? taca a chave, isso ô oh, louco Rapaziada, o cara já vem com o machadinho, Cortadinho na mão e tudo mais Rapaziada, cara meteu um charuto de carne na boca do cara e saiu fora, tio. Oh, meu Deus, 30 minutos antes. To again, Claire. We've got me Onde você está? O Orfanage. O Orfanage? Onde é isso? No negócio. Você vai encontrar. Sherry, tudo bem? Para agora. Eu te digo, você bastard, se você a ela... Rapaziada, vamos na captura. Sério? dá Pegamos o cartão, derrapa no bolso da Claire. Só você espera, Isso. Vamos fazer o caminho, a rota de volta Que agora temos o cartão Do Loki, ele deixou aqui nessa linha Colocamos os componentes e pegamos o cartão Que que acontece Rapaziada, essa parte é muito lenta Com a Cher, Sherry Então vamos dar um VAP VAP, tem tudo já VAPado Vamos cair Vamos cair pra dentro aqui tipo, Voltando Para A garagem Ó oh. acho que estamos com tudo Apenas duas armas Suficiente para bicar qualquer tipo de intruso Ou lock Que queira se pagar Para com a Claire Sendo assim, prosseguindo A nossa aventura, hein Vamos se ligar Ó, cartãozinho já no bolso da Claire Baseada, <risos> <risos> o Boot estava esperando tio. Tava esperando trazer o cartãozinho para ele Boutinelso é, é embaçado, tio Peraí, peraí hein, Butinels. Será que ele pega? Beleza, deu um soco Quando ele dá soco, ele, ele fica pra trás Porque ele é lock Vamos pegar essa plantinha aqui? Vou, vou deixar aqui Ah, pra que plantinha, tio? Vamos continuar, tio Sem, sem levar bicudo Não fomos bicudados até agora Uou! Beleza Rapaziada Tá rolando um zumbizinho ali Vamos já preparar munição Ó oh. Ó, oh, eu gastei muito tiro, hein, tio Eu gastei Não. Uns quatro tiros, hein O oh, jogo um Tranquilo Mas é, ainda tem munição Boot Nelson ficou pra trás O Loki Estamos numa parte Diferente Ou diferente do, do, Da parte do, do Leon essa parte é parecida com a parte do Resident Evil 2 raiz, que a gente começa por trás. Então, vamos simplesmente passar andando aqui. Essa Loki funqueira aqui, ela, ela, ela não vai perceber que a gente vai passar aqui, ó. ó, ó. É do funk, tio. Ela tá acostumada a escutar música alta. Ô, louco, cachorro! Olha, ah, aqui momento é crucial, hein? Cachorrinho vai ser meio difícil de não levar dano, hein? Ô, louco, doguinho! Ó, já desceu, tio, já desceu. Tá de fusca. Olha o fusca, tio! Vamos passar perto desse Loki aqui. Tranquilo. Ele tá longe, tá, dá, dá pra ir Vaza Ô, <risos> oh, louco Munição, hein, munição pra metalhéu só Beleza, bolso Pra dois doguinhos aqui fora, tio Ô, oh, louco, jogo Ó, oh, ó oh. Vamos esperar os docks aqui Ter sintomas de querer... Entra! Nossa, chegou jantando no ar Ô, oh, louco, entra Entra no busão, rapaziada Ai, meu Deus o Claire! Nossa senhora! Tio. Beleza, o que, que acontece? Vaza! Olha, tem muito dog aqui, não sei se vai dar não, hein? Sem dano aqui, não sei se vai rolar. Beleza? Sai, ficou para trás. Ele ficou para trás! Oh, louco! <risos> o negócio é ação, diversão e tensão, hein? Tensão, Mr. Mike. Tranquilão. Rapaziada, é, estamos aqui no orfanato, hein? Ó, parte nova que não contém na gameplay do Leon. Eu acho aquele bichinho que, que saltou da barriga Loki ali <risos> oh, meu, não, não ficou bom aqui, hein Ô, oh, louco em jogo Eu não peguei com a menininha, ó, oh, ficou assim tchau. Eu não peguei com a menininha e fica O que que acontece? Vamos salvar lá embaixo? Tem como descer aqui uma passagem benta O que que acontece? Esses bichinhos aí que o William injeta O William simplesmente Ele quer se reproduzir Então ele procura, Sherry? ó Where? Rapaz, momentos tensos, aí o Kabane já explica. Sherry? right there! Rapaziada. É o Nelson! Corre, tia Zé, corre! Ele tá ali rápido, veloz com a butina de olho. Don't oh, stop! Ô louco, Jo, cadê o cadê o elevador? vai bater na parede aqui Jerry, Rapaziada Claire, are you, all right? Can you hear me? Claire? Claire, get nós vento, Claire tá Wake up. Wake up! Wake up! no vento, hein? A desmaiada. Wake Wake Not infected. With the... Sherry. Where's Sherry? Sherry. Sherry's fine. Do you know Sherry? It's an impressive display of strength. What happened to her? We have to assess the situation. Who are you? I'm Claire. Oh, I didn't foresee this. Excuse me. Where is she? Hello? What? Where oh. Annette. Tell me, what happened to William? I don't know. Who's who is that? The creature responsible for this. What? Can you help me find Sherry? Seems to be evolving much faster than expected. Are Rapaziada, deixou a para trás hein Vamos ficar esperto. Beleza, acho que aqui no normal, pelo menos, tinha munição. Mas, ó, ó. Oh meu Deus, vai ter mais alguém sim, jogo. Tranquilão, coloca no Bowscore. Esse potinho aqui. Beleza, sala benta. Sala do amor benta é local propício para munições. Será que tem incredible aqui também? Ô oh, jogo, aí sim a gente pode salvar 50 mil vezes. Já tô curtindo. Pap, rapaziada, butinaram o Boot Nelson da forma mais brutal que eu já vi. Vocês viram que o William não é brincadeira? O maninho ali, tio. Oh, meu Deus. Altamente cruel. Pilantra e, e salafrário, hein? Tranquilo, com esse mesmo sentimento de rasgar o William no meio Como o caverninha tava falando O William, ele simplesmente Cherry? quer... Ô, oh, oh, Claire hear me? Tá de boa, Claire? Tô falando com os cavernistas, posso? Beleza, o William simplesmente quer se reproduzir Ow, E... Like então ele tá procurando indivíduos pra injetar aquele charuto de carne Ou seja... Mas para esse charuto de carne dar certo O DNA tem que ser muito parecido com o do William Ou seja, o gordo, Loki, o seu sistema não, não reproduziu certo Beleza, o, o charuto de carne não curtiu ele Ocasionando aquela saída de emergência da barriga velha dele Com esse mesmo sentimento Eu acho que é as bigorna, né, aqueles bichos que saem da barriga dele É os bigornão que fica na água aqui Rapaziada, vamos ficar esse aqui tem lock pra caramba, tio. Rapaziada, acho que não vai dar, não, tio. O cara vai pegar nós pelas costas. Beleza, o código era SZF. Ô oh, meu Deus, aí sim, jogo. Abre rápido. Beleza. Rapaziada, saímos fora, hein? Pica, Claire. Isso. Sherry, why didn't you stay in the house? It was safe there. Hey, Sherry, uh, I was scared. Those things were everywhere, and you should have called the police. That's what we taught I, you. I did, but nobody came, and you didn't answer your phone. So, Sherry, uh, I don't have time for this. Uh, uh, uh, uh, uh, I oh, know. Sherry! Sherry, I'm coming!